E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha aí pessoal, chegou mais um pacotinho aqui de buenas, mais o que? Mais um iPhone, esse iPhone aqui pessoal é o segundo, tá? Vocês aí ó, aqui em cima, ó, tá aqui ó, o cardzinho aqui ó, se você quiser ver o do primeiro iPhone que chegou O Rose, esse aqui é um iPhone Red, tá pessoal? um iPhone red de 128 GB importado pelo AliExpress links para tá importando o seu iPhone aí tá pessoal tá na descrição você pode comprar aí que foi os dois fornecedores que eu comprei total confiança e chegou certinho vamos fazer este unboxing aqui tá pessoal você que quer comprar para revender ou para uso próprio eu já indico você Tá comprando pessoal. Esse iPhone aqui, pessoal, saiu para mim por 1611 Com a taxa, tá, pessoal? Infelizmente, eu fui taxado nesse iPhone aqui é, em 260 reais. Tá? Se eu não tivesse sido taxado, teria saído bem mais em conta. Mas mesmo assim, ele com taxa, com tudo, R$ reais eu fui pesquisar no Mercado Livre a mesma configuração dele 128 GB. ele tá custando R$ mil e reais no Mercado Livre então economizei quase mil reais tá pessoal então vamos fazer o unboxing né é para gente ver se chegou tudo certinho e para que vocês aí que for importar possam estar tá importando com confiança e não cometer nenhum erro tá pessoal vamos aqui fazer este unboxing aqui para ver se o China mandou certinho mas pelo que ele mandou a primeira com certeza esse também veio certinho vamos ver aqui veio bem embalado né pessoal veio com plástico bolha tudo certinho bonitão Demorou aqui, esse esse esse demorou 43 dias, tá? Mas por quê? Porque chegou nos correios, aí foi taxado, final de ano, demora muito. Mas eu eu, eu importei um iPhone 10 e tá chegando, tá, pessoal? Não fui taxado, para vocês verem. Importei dois iPhone 7, fui taxado nos dois. importei um iPhone 10 achando que seria é taxado, passou liso. Passou liso e já tá chegando aqui bem rapidão, tá? então vamos aqui abrir e ver o que, que tem aqui dentro do pacote, hein? aqui pessoal já uma película, que não, é uma capinha de silicone transparente uma película de vidro aqui ó, 9H Glass Queen vamos jogar aqui isso aqui para cá pro lado, pra gente ver este iPhone topzeira. pessoal, vende rápido, hein? Que chegou, vende rapidão no LX. Isso aqui é só anunciar que vende muito rápido. Olha aí, pessoal: 128GB, iPhone 7. Tá? Deixa eu tapar aqui para a gente ver. Aqui, iPhone 7 Red, 128GB, Apple, California. Olha aí, pessoal: Olha aí, olha aí. lacradinho. Tá? Lacradinho. Você que importar vai receber dessa forma você vai receber o seu iPhonezinho assim ó lacradinho pode importar em qualquer um desses links aí que tá na descrição que você vai receber assim lacradinho tá vamos fazer vamos abrir né Claro que a gente vai abrir com certeza a gente vai abrir com certeza porque a gente tem que conferir né ver se tá tudo ok para você que for importar aí também ver que realmente vem tudo ok e já tirei aqui pessoal não rasgo tudo porque eu vou revender né eu gosto de deixar nessa capinha aqui ó Fica top. Ah, vamos aqui ver o que que tem aqui dentro aqui dentro tem o que vem aqui manualzinho aqui dentro não tem mais nada não tem mais nada a única coisa que eu senti falta pessoal desse pro original mesmo que a gente compra aqui no Brasil foi dos adesivos tá aqui dentro desse envelope aqui vem dois adesivos no meu que eu comprei veio dois adesivos e nesse da China não vem os adesivos também só isso que não vem tá o restante vem tudo certo pega aqui para vocês verem maravilha maravilha deixa eu ver aqui ó pessoal aqui o fonezinho tá fonezinho cabinho e carregador tipo já né? o do Brasil, né? Então só vem isso mesmo, tá? Agora vamos aqui ver o aparelho em si, ver como que está a procedência. E aí pessoal, é novo, pessoal, é zero, zero, zero, zero, zero, zerado, zerado, não tem, não tem, é zero mesmo, é zerado, zero. Ai, papai. Muita emoção no seu coração <risos> olha aí pessoal olha olha aí olha aí olha aí zerado zerado é zerado mesmo zero zero zero zeradinho zeradinho zeradinho fazer bem detalhado mais detalhado que o outro que atrás pessoal tá? Vocês verem aí, maravilha, maravilha. Vamos ligar? Vamos ligar para a gente conferir. Vamos ligar aqui para a gente conferir. Vamos ligar ele sem ativar, tá pessoal? Para a gente tá vendo aqui as funcionalidades: testando câmera, vendo a bateria, as principais funções que tem que ser testadas quando a gente compra um iPhone. Né? ver se o touch ID tá funcionando é isso mesmo rapaz mas tá louco é novinho zero bala mano. pela metade do preço perfeito aqui vamos escolher português Brasil vou conectar no nosso white fight início rápido beleza continuar manualmente nesse vídeo aqui eu já vou até ensinar como você iniciar ele sem precisar ativar né vou escolher aqui aqui a internet daqui de casa deixa eu só coisa aqui pessoal para os vizinhos assistem meus vídeos <risos> é aqui só colocar aqui é senha o pessoal tá vendo vamos lá Ok, pronto. Aí aqui eu o seguinte. Vamos lá, ativar o iPhone sem precisar colocar conta nenhuma. Neste vídeo aqui dois em um unboxing e como ativar o seu iPhone sem colocar conta nenhuma. Hum, continuar. Vamos ver aqui, ó. Configurar a touch de depois não tem certeza que não deseja? Tenho certeza. Aqui eu vou colocar uma senha qualquer, 1 2 3 4 5 6. Usar mesmo assim? 1 2 3 4 5 6. Vamos agora então. Hum, hum, hum, hum. colocar aqui. aqui ó. esqueceu, né? Veja aqui, aqui ó, configurar depois nos ajustes. aqui tem certeza? deseja usar o ID Apple com certeza aí eu aceito aqui ó aí vou aqui em continuar continuar continuar é, configurar depois configurar depois não compartilhar conf em continuar continuar começar a usar aí garoto vamos lá pessoal vamos lá para a gente já ver aqui é a potência armazenamento tá aqui pessoal tá aí ó. 128 GB. tá vamos ver a outra coisa que é o que é a saúde da bateria né Claro que é isso mais importante Olha aí pessoal 100%. por então Trata-se de um produto zero bala, zero bala, zero bala, zero bala. Olha aí, ó. Se você quiser, com depois ajustar aí, ó. Terminar a configuração. Vamos testar a câmera. Não está ok. Olha aí, permitir uma vez. Aí. Aí. Aí. Show de bola. A câmera da frente. Olha aí que tá filmando aí, ó. Tá. Então, vamos ver aqui. Vou ver aqui, ó. show de bola Vou ver. então pessoal tá perfeito aqui o iPhone né vamos colocar aqui a porcentagem da bateria quero ver aqui o nível da bateria 92% então pessoal esse aqui é o iPhone 7 de 128GB tá pessoal eu vendo ele por R$ aqui no LX. E aí, você que está pensando em comprar um para você ou importar, tá aí a dica, tá? Um iPhone topzera zerado aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida pode perguntar aí, tá pessoal? Não tem vergonha não que eu responda, tá? Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo.